E aí, gente, vou falar desse filme que me encantou, achei tão bonitinho, que é o Jerseys Boys, Em Busca da Música. Pra quem não sabe, esse filme aqui, ele conta a história do The Four Seasons, que foi uma banda, e lá eu acho que, aí eu me esqueci, mas acho que dos anos 60, é, dos anos 60, que foi muito bem sucedida, que era um... Vários rapazes, cada um tinha uma voz. Então, ah, eu adoro esse tipo de banda. É uma mistura de beat boys com, com eles mesmo. <risos> e aí, nossa, é muito bonita, muito bonita esse tipo de música. E aí vocês vão saber, porque o Frank Valle, que é o cantor principal dessa música, ele que fez aquela música pra filha dele, My Eyes I Dore You essa música aqui foi feita para pro, pro, a filha dele, e Big Girls Don't Cry também, Sherry, então várias músicas super famosas, Begging também, aquela que acham que é do Manesquinho, eu acho que é essa banda, aquela Begging, é deles, então uh, Can't Take My Eyes Off You, eu acho que é deles também, então é demais, assim, essa banda é muito legal, e foi bem tri, assim, assistir esse filme, Uh, mostra ali toda a trajetória, como que foi a banda, o que, que aconteceu, se deu tudo certo ou não.